Recadinho rápido aqui no início do vídeo, rapaziada, só queria pedir a inscrição de vocês, que vocês deixem o um like que estamos para monetizar o canal esse mês. Então, se inscreva aí, deixa o like e bora pro vídeo. O que você vai querer aprender a fazer também? Então, o pelo menos tô... o minha. É pelo menos o minha. Então, todo mundo tem que fazer pelo menos o minha, ou para chavecar, ou para brincar com as crianças, ou para brincar com os amigos, tá ligado? Vamos aprender uma, inclusive, agora? Vamos, vamos aprender. Vamos fazer com esse baralho mesmo? Só vou tirar as cartas dele que são miticão já, já deu uma, uma Já viu, um mano, na Vila Madalena? Descobriu o número da mina na calculadora. Era matemática, mas era ah, muito legal. Ah, eu tô ligado essa. Eu o só nove, não lembro. É uma fórmula. Né, ele descobriu o número. Ele falava assim: Pedia pra mina colocar um. Fazer um, as paradas que você fez aí, coloca uns números aleatórios. Ah, coloca os primeiros quatro números do seu telefone. Soma, divide, não sei o que, coloca os últimos. Pá, pá, pá, pá. Aí, de, aí ele fazia a conta, o que sobrava eram os oito números. Oito ou nove números da mina. Aí ele copiava, colava, ligava pra mim na hora, aqui, ó. Tem uma que eu, sei, eu sei fazer, não. Eu sabia fazer, eu só esqueci o, um mecanismo, eu precisaria treinar de novo. Mas é tipo assim, eu, eu falo pra você, eu pego o meu celular, dou pra você... Não, com o seu celular, você começa a colocar um monte de número na calculadora, tá, tá, tá, e vai dar um resultado. Aí eu falo, copia esse número e liga nele. Vai tocar o meu celular. E aí o que, que você fala? Pô, agora eu tenho teu número, porque você me ligou, tá ligado? Então você pega o número da pessoa, porque ela te ligou tá ligado? Sim. Mas vamos fazer uma aqui, embaralha aí pra nós. Eu tirei as cartas só pra galera ver, eu tirei cur... os dois coringas, tá? A carta duplo dorso e a carta promocional que é só pra... Se bem que eu não preciso explicar, eu vou ensinar vocês depois como é que faz. Tá. Ó o gordinho, saiu pra caçar chocolate. <risos> o cara, saiu pra caçar chocolate. <risos> ô, tem salgadinha aí, mano? Vê aí pra mim, tô não almocei, por favor, irmão. Cara, cara é o seguinte, não. eu vou pedir pra você escolher uma carta e não me mostrar. Tá. Tá. Pode pegar. Eu vou virar de costas e mostro pra câmera, tá? Tá. Mostra pra câmera. Mostra pro igão. Tá, boa. Tá. Posso virar? Esconde ela. Escondeu? Esconde. Corta o baralho em qualquer lugar aqui, onde você quiser. Põe na mesa. Põe sua carta aqui em cima. Show? Show. Aqui pra, só pra não... Vou dar mais um corte aqui, só pra não saber onde que, que a carta tá. Beleza? Eu não vou olhar as cartas. Eu vou começar a passar as cartas aqui na mesa, eu não quero que vocês bossem nenhuma reação. Tá. Se passar, se não passar, beleza? Uhum. Ó, passando as cartas aqui, beleza? Até agora, nada! Seguinte, seguinte, aqui vem a aposta. É aqui que eu faria com a mina, tá, tá. ligado? É essa aposta que você faria com a mina. Você combina com a mina. Se a próxima carta que eu virar For a sua Você me dá um beijo <risos> Se não for Eu te dou 200 conto Tá porra Fechado? Fechado? Fechadão? Você tá achando que eu vou virar essa, né? Mas não Sua carta já passou aqui, ó <risos> Caralho, mano Caralho, como assim, mano? Você um achou que eu ia errar, né? Você é... quer um beijo? <risos> Não, obrigado, obrigado. <risos> Mano, tá mas isso é, a, as cartas com mágica tipo é mais um cálculo. É Mano, mais... eu achei que você ia virar e ia ser outro cinco de espada. Ah, pô, seria legal também. Ia seria ser, é legal, ser foda. Ia ser ia ser legal. É assim, uma boa, é uma boa. Mas essa é muito fácil, vocês querem aprender? Como que é? É o princípio básico da mágica com baralho, cara. Chama-se carta-chave. Você precisa memorizar a, só uma carta do baralho, você já consegue adivinhar. Você já vai entender por quê. Ah, você eu tô ligado, porque eu, acho que eu já vi você falando disso. Cara, carta-chave é muito simples, chave, tá ligado? Chave. <risos> você embaralhou o baralho, né, tá, papapá, não importa. A única coisa que eu fiz na hora que eu peguei o baralho da mão dele foi memorizar a carta da boca. Só isso, não preciso de mais nada. Por quê? Escolhe uma carta. Pode me mostrar agora, não tem problema. Beleza? Nove de ouros, tá? Eu não sei. Falei pra você cortar em qualquer lugar, você cortou, põe aqui. O que, que eu faço agora? Lembra a carta que eu memorizei da boca? A de baixo é dele. Eu coloquei em cima. Tô passando as cartas aqui, virando todas, não tá. A hora que passar o oito de ouros, que era a carta que a gente memorizou... É a próxima. Que ela deve tomar pro final aqui. Aqui, ó, passou o oito de ouros. Eu passo mais umas três, quatro, finge que eu não sei que é o 9, mas eu já sei que é o 9. Aí eu... Aqui, tô sentindo. Próxima carta que eu virar, se for a sua, você me dá um beijo. Amina, ele errou, foda-se. Pode fazer aí. Aí você, tipo... Caralho! Pera aí que já passou aqui, então. Aqui, ó, a próxima que eu virar. Virei. Tá e, pega e, não... e aí vai pro abraço, meu irmão. Meu irmão, aí o bagulho fica Cara, e, e realmente você ficava com as minas assim? Cara, já, já. Ah, é um diferencial, né, mano? Você tá num bar ali. Porra, eu sou, eu sou muito tímido pra chegar em mina. Você quebra o gelo, né? Você quebra o gelo, porque você não chega chavecando. Você chega fazendo uma mágica, uma coisa que a pessoa provavelmente nunca viu ao vivo na vida. Você vai falar, olha em casa, hein, meu! É, é <risos> tá ligado? Ô, o Alex uma quer que eu... fazer uma mágica? O Alex falou que ia fazer uma mágica. Vai fazer? Bora, Bora fazer, lá. Vai fazer com quem? Ah, <risos> beleza. Eu sou o bobo Com baralho? Com, ponte, com cara. baralho? Caralho, nosso diretor é mágico. É, ele, ele se interessou, hein? Aí, você viu? Oh, o, mano, você conseguiu uma parada... Você viu? É o barato que você falou da mágica. É isso aí. É isso aqui. É. Você, você conseguiu uma parada que é o Alex aparecer na câmera. Ele não aparece? Não, ele não gosta. Não é a mágica. A mágica atraiu o cara. O mítico. Tirar... Não, Precisa real, falar cara. sexo assim? Real, real hum. vai tirar três cartas E não me fala, só tipo decorar o número ou a sua cor, sei lá De onde você quiser Legal, me ajuda aqui, olha aqui Tá Tá, tá. Agora você enfia onde você quiser aí no Mano, baralho, eu vou até né? tirar foto Não, não, não, não nem, nem se deu trabalho <risos> Não, não, enfia separado, né? Nem pra se deu mais trabalho difícil, ah, né? mais Exato. Caralho Pô, essa aí eu não tô pegando ainda não, hein? Não, você vai saber. É eu eu o mágico, o mágico eu meio me baralhado com tá? esse aí. Se vo... Ó, se você Cala tá aqui aí, falando Deixa um comigo. monte de coisa e não for nada... Não. não vai sair na mão, hein, mano? É... Você quer uma de cada vez ou todas de uma vez? Todas de uma vez. Ah, que babaca, mano. Isso foi babaquice? E se ele falasse uma de cada vez? Aí ia eu... fazer ele escolher de uma vez. <risos> <risos> Ele não tinha muita opção. E o da hora é que os caras escolhem você pra fazer isso. Um é, trouxe. você não fez isso com o da Cunha? Agora toma, tá é ligado? <risos> Olha, assiste, não. Porra, se eu assisto. Parabéns, assisto tudo, Parabéns, cara. Eu, só não, ó, eu confesso que eu não assisto muito os de MC e tal, porque não é, mano, eu não tem praia. Nada, não é minha praia. Mas eu gosto, mano, eu gosto. Lá no meu podcast eu tô querendo fazer um esquema seus também, ah, mas levar pra galera do rock, tá ligado? Quero conversar com a galera do rock mais, tirar essa galera de casa um pouco. Ah, a galera do rock meio que ficou... Não, antes era muito popular, hoje em dia nós...